Hey guys, what's up? E agora mais uma vez nós vamos fazer a nossa aula de análise textual, agora baseado nesse trecho do filme, Escola, Os Piores Anos da Minha Vida. Inclusive esse filme aqui eu super recomendo, se você quiser aplicar o meu método, quiser seguir todas as dicas que eu dou aí em relação a como estudar inglês com filmes, você pode pegar esse filme praticamente todinho, porque ele tem basicamente tudo aquilo que é importante para você poder ter um bom aproveitamento do meu método. Que são coisas, às vezes, que eu não menciono, mas, por exemplo, música de fundo, tem que chamar a sua atenção, tem que ser engraçado, tem que ser divertido, tem que trazer alguma coisa ali que prenda a sua atenção, que seu cérebro consiga emotizar aquela cena. Então, tem várias coisas legais aí no filme, você contar o vocabulário fácil, o vocabulário que realmente é usado no dia a dia. Tem uma parte, às vezes, muito específico da escola, que talvez não é tão interessante, mas quando chega nessa parte você pode pular. Mas enfim, é um filme bastante interessante para vocês que vivem me perguntando aí, Ronaldo, qual filme que eu posso usar com o seu método? Escola, Os Piores Anos da Minha Vida é super recomendado, beleza? Lembrando que essa é a aula de análise textual, e como você sabe, eu preciso fazer duas recomendações para vocês antes. A primeira delas é o seguinte, você só faz a análise textual depois que você fizer uma imersão no meu método. Se você não sabe qual é esse método, se você não sabe como estudar inglês com filmes, porque às vezes eu falo, você vai aprender estudando com filmes. Parece ser super legal, super divertido, realmente é. Mas as pessoas acham que é só sentar e ficar lá assistindo filme e que aí vai acontecer uma mágica, que você vai aprender. Não é bem assim que acontece. Tem um passo a passo, tem uma metodologia, tem várias coisas por trás de neurociência, neuroaprendizagem, essa é de ESP, de psicolinguística. Tem muita coisa por trás que às vezes você só vê é, essa, essa primeira fase, né? Eu vou aprender com filmes. Não, tem muita coisa por trás. Por isso é muito importante você seguir o método, seguir o passo a passo. Se você ainda não viu esse vídeo, se você não sabe como estudar com filmes, aqui no campo de descrição desse vídeo tem um link para um vídeo chamado Explicação do Método. Clica nele, assista esse vídeo para você poder entender. E aí sim, depois que você saber como estudar, você vai procurar a aula 2 do trecho do filme, porque essa aqui é a aula 2, mas é chamada Anácia textual Você tem que assistir ao trecho do filme, e eu deixo também o trecho do filme aqui no YouTube para você poder assistir, e aí sim você vai assistir esse vídeo, você vai ter PDF, MP3 para você poder baixar e poder praticar mais. Tá? o MP3 é exatamente o mesmo diálogo que eles fazem, o PDF está lá com a legenda em inglês, com a tradução em português, tudo isso para poder facilitar, está tudo isso entregue assim, ó, perfeitamente na sua mão. Agora, a bola é com você, você precisa realmente estudar e se dedicar. E aí sim, depois que você fizer a imersão no meu método, estudar aí de forma consecutiva, do jeito que eu ensino lá, você vem para cá e faz a análise textual, porque é na análise textual que eu vou explicar os pontos principais de gramática, de vocabulário, de expressões, gírias, phrasal verbs, uh, vou te dar algumas dicas de pronúncia também. Então você vai descobrir como que você realmente aprende o idioma. Não é você com um livrinho de escola, tentando se matar, decorar, aprender todas as regras. Não, é por fases, é por pontos, é igual o nosso amigo Jack fala, é por, fa é, é, é por partes. A gente tem que fazer o aprendizado por partes. Deixa a coisa aparecer para você, para você poder ir aprendendo, não é sair decorando tudo não. Beleza? Mas antes de iniciarmos nossa aula, eu preciso te perguntar, você já está inscrito no canal? Se você não está inscrito, vai lá, se inscreva no canal, ativa o sininho, que aí é uma forma de você também todos, ficar atento, né? todas as vezes que eu postar um vídeo novo, uma aula nova, você já ser notificado e receber tudo isso daí para você. Beleza? Bora começar nossa aula, então? Então, bora lá começar. começar. Bem, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é em relação à gramática. Aí eu trouxe o gonna. O que, que é esse gonna? Esse gonna, gonna nada mais é do que o going to. Ele é muito usado, e você já deve ter observado bastante, que no inglês é muito usado essa, essa questão de linkar, de juntar uma palavra com a outra. Então, ao invés de você falar I'm uh, going to travel, eu vou viajar, você fala I'm gonna travel. Então, observa que esse going to, Ficou é, resumido ao gonna. Isso aqui é usado para você falar frases no futuro, tá? Ah, ela vai viajar, nós vamos viajar. We are gonna travel. Então, ao invés de você falar we are going to travel, você fala gonna. Então, memoriza aí, anota no seu caderninho que esse gonna é a contração do going to. E esse going to e o gonna, ele é usado para frases no futuro, né? Você construir isso no futuro. E observa também, ó, it's gonna be. It's gonna be. Opa, deixa eu voltar aqui. É, o verbo, quando vem depois do gonna ou do going to, ele fica na forma básica, né? Ele não fica conjugado. Então, independente da pessoa, ó, se eu quisesse falar she is gonna... Travel. Não importa a pessoa. O verbo travel, tá vendo? Ele sempre fica na sua forma básica depois do gonna ou do going to. Vamos continuar aqui. Eu tenho, ó, just be polite. Por que, que eu trouxe a atenção de vocês para o be? Porque ela tá dando uma ordem para o filho, ó. Just be polite. Apenas seja educado. Então, é uma ordem. Seja educado, ó. Be polite. Uh, vamos ver mais um exemplo aqui. Be kind. Seja gentil. Um, it fast, coma rápido, né? às vezes a criança está lá oh, coma rápido, it fast. Tá? Então, isso aqui é o imperativo que a gente fala, todas as vezes que você está dando uma ordem para alguém, você vai usar o verbo na sua forma básica, o verbo to be, na sua forma básica, é o be, por isso que eu quis chamar sua atenção, então, just be polite, apenas Seja educado. É imperativo. É uma ordem que ela está dando. Bem, se você não sabe o que é o um imperativo, como que usa isso mais detalhadamente, você pode acessar na minha playlist chamado Aulas Completas. E tem uma aula lá, imperativo. E aí eu, eu ensino como fazer imperativo na afirmação, na negação também. Então, don't be polite. Não seja educado. Lá você vai conseguir esmiuçar isso e entender melhor. Vai lá. Lembre-se que as minhas aulas conversam umas com as outras. Então, se eu te explicar uma coisa que eu não consegui ir muito a fundo aqui... Vai lá nessa aula de gramática essencial e aí você vai ter acesso a essa informação, beleza? Vamos lá, depois, kids shouldn't have. Eu quis chamar a sua atenção aqui para o shouldn't, porque nada mais é do que o should not. Bem, o que é o should? Primeiro vamos analisar ele na, a, na afirmação. O should nada mais é que o, o dever ou deveria, o deve ou deveria, seria algo nesse sentido. É quando você quer dar um conselho para alguém: Ó, oh, você não deveria namorar aquele carinha, você não deveria chegar atrasado no emprego, ou você deveria acordar mais cedo, você deveria comer, comer comida mais saudável. Então, todas as vezes que você está dando um conselho para alguém, você usa o should, tá? Então, o ele é usado para. Conselho. Nesse caso, ele está dando um conselho. Ó, crianças não deveriam comer... tomar café, se eu não me engano. Agora eu esqueci, mas eu acho que é nesse sentido, nessa, nessa, nesse momento que ele fala isso. As crianças não deveriam tomar café. Bem, então, o should ou shouldn't nada mais é do que o deveria ou não deveria. O que é importante você observar é o verbo que vem depois. O verbo que vem depois aqui, no caso, é o have. Todas as vezes que você usa um verbo modal e o should, ele é um verbo modal, o verbo que vem depois desse verbo modal, ele fica na sua forma básica. Então, exemplo, ó, she should, uh, opa, she should wake up early. Ela deveria acordar cedo. E aí, observa que, ó, wake, wake up, ele está na sua forma básica, ele não foi conjugado. Então, lembre-se disso, o verbo que, de, que vem depois do should... Nunca é conjugada e sempre fica na forma básica. E outro ponto importante, o should, ele é igual para todos. Então eu posso falar I should, you should, we should, he, she, it should, they should. Então é o mesmo para todo mundo, tá bom? Esse é um outro ponto importante. E depois ele fala assim, I told you, I told you. Esse told nada mais é do que o verbo no passado e esse verbo é to tell, to tell que é, opa, to tell, que é contar, dizer, falar, vai depender aí do contexto como você quer traduzir ele. E aí, o que eu preciso chamar a sua atenção é que ele é um verbo irregular. Bem, assim como tem no português, também tem no inglês os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos irregulares dizem o seguinte, quando ele vai para o passado, ele assume uma forma própria, ele não tem uma regra. Normalmente a gente aprende que quando o verbo vai para o passado, por exemplo, work, quando ele está no passado, basta você acrescentar o ED, e aí ele foi para o passado. O like, gostar, opa, like, você acrescenta só o D, porque ele já está com a terminação E. Então essa, assim, de forma resumida, é a regra para você colocar os verbos no passado. Agora os irregulares não tem uma regra, Aí você tem que estudar, tem que aprender. Então é muito importante todas as vezes que você está assistindo um filme, uma série, ouvindo uma música, atenta atento aos verbos. Ah, esse verbo está no passado. Beleza, ele é irregular, ele veio de qual verbo? Ah, ele veio do verbo think, ele veio do verbo live. Qual foi o verbo que originou ele? Qual é a forma básica desse verbo? Tá? Que assim você vai aprendendo. Tem aluno que vai lá e baixa uma lista de verbos irregulares e tenta decorar aquilo. Gente, não faz isso não, não faz, é perda de tempo, isso não está contextualizado, você não vai aprender dessa forma. O que você precisa fazer na hora que você está vendo alguma coisa, você está lendo, está assistindo, fica atento. Ah, aí. esse aqui, esse verbo está no passado e ele vem desse outro verbo aqui. Essa é a forma básica desse verbo. É assim que você vai aprender. Então, você tem que manter um estado de atenção, foco, todas as vezes que você está assistindo filme, série, é assim que você aprende de verdade, tá bom? Não adianta ficar decorando listinha que não vai te ajudar, não. Ó, inclusive uma coisa, se você não sabe como conjugar os verbos regulares do passado, vai lá na minha playlist Aulas Completas, que tem uma aula completa lá de é, Simple Past, Passado Simples, que eu ensino exatamente como fazer essas conjugações dos verbos regulares, beleza? Aqui eu... Trouxe uma coisa, mas eu ainda não vou entrar a fundo nisso daqui, tá? Porque é um pouquinho mais avançado, eu vou deixar quando nós avançarmos um pouco mais nas nossas aulas de inglês com filmes para poder explicar isso. Mas eu trouxe só para você ficar atento e começar a observar. Porque uma coisa muito legal de quando você estuda... Eu não sei se você sabe, mas eu sou pós-graduado em neuroaprendizagem. Uma coisa muito legal quando você entende o funcionamento do cérebro é o seguinte... Nem sempre você precisa explicar diretamente alguma coisa, mas quando você chama a atenção do seu aluno para um ponto, é como se ativasse uma parte lá do cérebro dele, e aí aquele, aquela parte ela começa a ficar mais atenta, ela fica procurando aquilo. Opa, peraí, ele falou aquilo. Ah, então é isso? Então, todas as vezes que eu, eu abro uma janelinha para você e eu não explico naquele ponto, gente, pode ter certeza, eu tô, estou tô aplicando o meu método de neuroaprendizagem, que é para você poder ficar atento àquilo. E aí, quando chegar a hora de eu te explicar detalhadamente, você já vai ter entendido inconscientemente. Isso é muito bacana. eu só fui aprender isso depois que eu fiz essa pós-graduação em neuroaprendizagem, tá? Então, é, eu vou abrir essa janelinha para você, não vou entrar em detalhes, mas lá na frente pode ter certeza que eu vou explicar isso mais detalhadamente para você. Inclusive, talvez você já até saiba isso daqui. Isso daqui nada mais é do que o nosso tão querido Present Perfect. O que eu quis chamar a sua atenção mesmo é para esse IT, porque esse it não é a nosso, o nosso it is, não é a contração do it is, porque a gente está tão acostumado a ver o it é, contraído é, da sua forma it is, que não é, na verdade, ele é a contração do it has, tá? Então, it has been, então, foi um ano difícil, it has been a tough year, tá? Então, lembre-se disso, que esse it, ele é, na verdade, o it has, tá? Fique atento a isso. Como que eu sei que é o it has, não o it is? Porque eu tenho aqui o been. Esse been, ele vem do verbo to be, tá? Ele é o to be na sua forma particípio. Quando ele está no particípio, o verbo to be ele se torna been. Então eu sei que todas as vezes que eu tenho um verbo no particípio e se depois eu tiver o it, o his, o x, é porque é o present perfect, tá? Mas relaxa que nós vamos chegar nesse ponto. Eu só quis trazer isso daqui mesmo para ativar essa parte aí do seu cérebro, mas na hora certa você vai aprender o present perfect. Alright? Bora continuar aqui então, vamos dar uma olhadinha em vocabulário. Na verdade a parte de vocabulário foi até tranquilo aqui, a gente teve foi mais expressões nesse trecho do filme. Primeiro eu trouxe aqui o first, que o first ele é muito usado, que é o primeiro, né? E aí só para poder complementar, eu tenho o second, que é o segundo, e eu tenho o third, que que é o terceiro, tá? Depois no quarto, quinto, ele muda um pouquinho, mas quando aparecer aqui nos trechos dos filmes, eu vou trazer isso por você. Lembra que a gente faz aqui igual o Jack, a gente vai por partes. Então, memorize aí, first é primeiro, second é segundo e third é o terceiro. E aí, quando aparecer os próximos, eu mostro para vocês como que é essas variações. Aqui a gente tem o why, que esse why aqui é o nosso porquê. E aí, talvez você se lembre também do because, que também é porquê. Qual que é a diferença de um, de um para o outro? O why, porque esse why, esse why ele é a nossa interrogação. Quando você pergunta ah, por que, que você está fazendo isso? Why are you doing this? Ah, porque eu quero. Because I want, porque eu quero. Ok? Então, quando você está dando uma resposta, é o because. Quando você está fazendo uma pergunta, é o why. Beleza? Vamos lá, continuando aqui. Ah, eu trouxe alguns é, alguns verbos que foram usados. São verbos de percepção, né? Feel, que é sentir, listen, que é ouvir, e o se, que é ouvir. É legal, às vezes caem essas coisas nos tristes dos filmes, né? Você vê três verbos de percepção aí que a gente utiliza no, no vocabulário do dia a dia mesmo, né? Ouvir, sentir e ver. Então, feel, listen e se... Bora continuar aqui, agora a gente vai ver um pouquinho de expressões, gírias e phrasal verbs, que inclusive foi uma coisa que teve bastante nesse filme. O legal de estudar com filme é principalmente isso. Aliás, são duas coisas muito importantes de estudar com filme. A forma como eles realmente falam, né, que eles não vão falar devagarzinho para facilitar você, como normalmente a gente vê nos, nos áudios dos, dos livros. E o segundo ponto que eu gosto muito que é expressões exigidas, gente. Eu estudei inglês em escola de inglês, em escola tradicional, e eu tinha pouquíssimo vocabulário de expressões exigidas, então eu ficava panguando quando eu assistia filme, série, quando eu ia conversar com um nativo de verdade, porque eles usam expressões o tempo todo, igual a gente usa em português. E aí eu sabia aquele inglês quadradinho assim, sabe, o inglês de laboratório que eu falo, e aí eu ficava panguando. Então o legal de estudar inglês com filmes é isso daí, você vai aprender o inglês real, o inglês de verdade. Bem, o primeiro de todos, na verdade, é o you see. you see. é um filler. Filler são expressões que a gente utiliza, palavras, para poder preencher. You see? você vê? tá vendo? E, às vezes, é, não tem sentido nenhum se... Então, Olha isso aí, se entende? E às vezes é, pode ser traduzido mesmo. Mas na maioria das vezes é para você poder ganhar tempo. Um filler é, é uma coisa para você ganhar tempo. A gente viu, se eu não me engano, na nossa última aula, é o well, que ele fala, well, é, é um filler também, né? Tipo, para ganhar tempo. Well, tipo, uh, uh, é isso que a gente usa mais ou menos em português. E esse you see tá com essa ideia de filler, mas aqui no filme ele foi traduzido como a... tá vendo? Você vê? Vê, olha aí. É mais ou menos isso que o menino lá está querendo usar. Esse Narc ele foi traduzido como uh, dedo duro. Bem, aqui eu preciso chamar a sua atenção, porque dedo duro em inglês, existem algumas opções de como você falar, tá? O dedo duro. Esse dedo duro que foi usado aqui é um NARC. O NARC é um cara que ele, ele dedura, que ele, ele faz delações. Acho que é delação a palavra, né? Quando você entrega alguém, mas aqui no caso é ele está de, é delatando, ele está entregando pessoas que, tra, que fazem tráfego. É, tráfico de droga tráfico, não tráfico de drogas tá então quando ele tá quando vê alguém traficando drogas ele vai lá e, e, e denuncia então ele é chamado de um NARC NARC é uma pessoa que denuncia os tráficos de droga e aí pode se traduzir como dedo duro no nosso caso aqui, por que ela falou narc, então? Porque ela tá fazendo uma piada, uma brincadeira. É tipo, café é um tipo de droga e o irmão tá dedurando ela, que ela tá tomando muito café. Então seria, tipo, que ela é uma traficante. É uma brincadeira, né? Que ela tá sendo, que ela tá fazendo ali com as palavras. Mas esse narc, ele, ele pode ser dedo duro. Aí aqui, esse snitches snitches ele também pode ser um dedo duro. Ele seria um dedo duro mais abrangente. um narc seria um dedo duro para drogas, tá? O snitches que na verdade, aqui está no plural, né? mas você pode falar só snitch, é, ele seria dedo duro generalizado. Tá? E aí aqui é uma expressão, snitches get stitches. Foi traduzido como o gato morre pela boca. Né? Lembre-se o seguinte, todas as vezes que você está fazendo uma tradução, é, você raramente você vai fazer uma tradução ao pé da letra. Né? Letra por letra, palavra por palavra. Por exemplo, snitch seria delator. Então, delatores pegam é, pontos, pontos de cicatriz. Não tem quando você leva um ponto no hospital, seria pontos nesse sentido. Então, é, delatores ganham pontos, ou seja, eles vão levar porrada e aí vai ficar cheio de cicatriz, cheio de ponto. É mais ou menos essa ideia. Então, como que a gente fala? Qual é a ideia disso em português? O gato morre pela boca. Ó, quem fala demais... Da... Tem até uma outra expressão, né? Quem fala demais dá bom dia. Esqueci, mas enfim... A gente pode brincar com a tradução, você não precisa seguir só uma linha de raciocínio. Você pode trazer outras coisas que transmitem a ideia. O idioma nada mais é do que a transmissão de uma ideia. Então, não se prenda tanto às palavras, a uma tradução literal. Prenda-se sempre à ideia, isso é o mais importante. Então, esse snitches, get, stitches é, é o gato morre pela boca, essa é a ideia. Ou então, quem fala demais dá bom dia, alguma coisa, eu esqueci essa expressão. Se você se lembrar como é essa expressão aí, coloca aí nos comentários para eu poder me lembrar. Beleza? E aqui, pick you up, nada mais é que um phrasal verb, que quer dizer, aí, no caso lá naquela, naquela, é, naquela cena, a mãe tá falando que o amigo dela, acho que é o contatinho dela, vai pegar os meninos, vai passar e vai pegar. Então, pick you up, é com essa ideia de passar e pegar, dar uma carona com essa ideia. Beleza? Bora continuar aqui, agora a gente chega nesse ponto importante que é pronúncia, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na pronúncia. Just, por que eu chamei sua atenção para esse J, né? Esse J ele é como se fosse um DJ, j, j, J, J, Just. Olha mais um exemplo aí, ó, Justice, Justify. Então é com esse som de J, J, J, tá? Memorize isso daí que esse J não é ju, não é Just, não é Just, não é just. Just, Esse DJ aí. Depois eu tenho aqui o listen. esse EN no final ele tem um som mais de am, então Listen. listen ok? ok? Depois eu tenho o tough, que normalmente, gente, esse GH no final, ele tem esse som de F mesmo do português. Tough, tough, beleza? E depois eu tenho aqui o I've, I've, I've, que é a nossa contração do I have. Então ele fala I've, I've. Beleza, gente, então esses são pontos importantes da pronúncia para você ficar atento. E aí simplesmente não fica noiado não, gente. Pronúncia é uma coisa que você vai aprender naturalmente. Eu vejo que uma das coisas que mais incomoda os alunos quando estão tá aprendendo inglês é exatamente uh, ficar noiado com a pronúncia, com a gramática... Então, assim, vai aprendendo aos poucos, isso daí pode ficar confiante. Se você for, se você for uma pessoa disciplinada, se você realmente conseguir aplicar o um método, conseguir seguir, você vai aprendendo isso naturalmente, do mesmo jeito que você aprendeu português. Imagina se você, com a cabeça que você tem hoje, fosse aprender português lá com, como criancinha. Talvez você não conseguiria falar porque você ficaria anoiado. Nossa, mas é, qual pronome, qual verbo, qual isso que eu tenho que usar? Não. Então, o que, que você fez na infância? Você ouviu, ouviu, ouviu. Você via seus pais falando, você via as outras crianças falando e você só foi imitando aquilo, os sons foram acontecendo naturalmente você foi aprendendo a gramática naturalmente, então quando você estuda com filme você está copiando um método de aprendizado que você já usou por isso que funciona, não tem como não funcionar, só, só não vai funcionar se você não aplicar, se você não seguir o método se você aplicar eu te garanto que vai funcionar. Se você não aplicar, se você pular alguma coisa, se você deixar de fazer alguma coisa, se você ficar se perguntando muito, ah, por que isso? Pra que isso? Ah, como é que pronuncia isso? Eu não vou conseguir ficar com esse monte de bobeira, esse monte de lixo que as pessoas colocam aí na sua cabeça, você não vai conseguir mesmo não. Então você tem que limpar a sua mente, tirar essas esses lixos que as pessoas colocaram na sua cabeça e realmente eu só vou estudar. Deixa que o resultado vai aparecer. Eu só quero aplicar um método, seguir lá do jeitinho que o Ronero fala, e aí eu naturalmente vou aprender. Gente, então é isso. Nossa aula termina por aqui. Eu preciso mais uma vez agradecer a você que esteve até este momento essa aula. Me fala aí qual filme você gostaria que eu, que eu gravasse, que a gente fizesse uma análise, ou, uh, qual trecho de filme, que que você, qual tipo de filme você gosta também, coloca aqui nos comentários. Que aí eu vou preparando mais conteúdos para vocês. E eu preciso te lembrar de não se esquecer de se lembrar de se inscrever no canal, deixar o joinha no vídeo, chamar os contatinhos, chamar os coleguinhas, chamar os doguinhos, chama todo mundo aí para poder se inscrever no canal e dar essa moralzinha aqui pro Ronerinho. Alright? So that's it, guys. See you. Bye bye!